Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre afirmações positivas para o som. Afirmações positivas para dormir por Louise Hay. Repita comigo o que eu vou dizer são afirmações a seu respeito, são palavras que têm o poder de curar e nesse estado de relaxamento em que você está, elas penetram profundamente no seu subconsciente e você leva essas afirmações positivas para o sono. E para o mundo dos sonhos. E elas se tornam verdadeiras para você. Repita comigo. É fácil para mim mudar. É fácil para mim mudar. Eu quero me desapegar do passado, eu quero, com muita alegria, me desapegar do que há de negativo no meu passado, eu me livro de todas as cargas do passado, fico livre de todas essas cargas, sinto-me livre e leve, meu espírito Sente-se Livre e leve Sinto Muita Segurança Segurança e poder Eu escolho Onde usar meu poder Eu escolho Os meus pensamentos Eu escolho a alegria eu escolho o riso eu escolho o entusiasmo eu escolho a autoestima eu escolho a compreensão eu escolho a compaixão Eu escolho a doçura Eu escolho a bondade Eu escolho a amizade Eu escolho o amor Eu conheço o meu valor, eu mereço viver, eu mereço receber amor, eu gosto de mim. Eu escolho a saúde, eu escolho a prosperidade, eu escolho a paz plenitude e a satisfação. Eu escolho o sucesso. Eu escolho o lado luminoso da vida. Eu escolho o perdão. Eu escolho derrubar todas as barreiras que bloqueiam o amor. Eu escolho Deixar o amor fluir por todas as áreas da minha vida e em todos os meus relacionamentos. Do mais casual e superficial ao mais permanente e íntimo. Eu escolho sempre a harmonia e a comunicação amorosa. Eu escolho ver o lado bom e positivo de todas as pessoas. Eu sou um canal aberto para as ideias divinas. Tudo o que eu preciso saber já me foi revelado, e tudo de que eu preciso me vem no tempo certo. Eu sei que está tudo bem no meu mundo. Sentindo-me tão bem agora, posso deslizar para o sono. Um sono profundo, repousante. Um sono profundo que vai me renovar, me curar. Eu vou acordar de manhã me sentindo muito bem, com muita energia, com ótima aparência, com a maior disposição para ter um dia excelente. Minha vida sempre muda para melhor. E eu me alegro com isso. Boa noite. Bons sonhos. Você está em completa segurança. Tudo está bem. Receba o meu amor.